Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal sobre a vitória do Flamengo Cara, 5x0, 5x1, 5 x pro Flamengo, cara Que goleada histórica do Flamengo Amassou, atropelou, humilhou, tu é doido Cara, o Flamengo tá muito bem mesmo com esse Dorival E quatro gols, quatro gols na bola parada, hein Quatro gols na bola parada. Já pensou. Uma do... Dois de Palmeiras Bruno. E um de Lázaro e um de Pedro, né? Que coisa, cara. Que show é esse, cara. Nunca tinha visto 4 Quatro... Quatro gols. Quatro gols em uma bola parada, hein? Que que é isso, cara? Esse Flamengo tá bom demais. Tu é doido? Parece que o Flamengo tá pronto para ganhar... para ganhar títulos esse ano, hein? Será? Quero que vocês comentem aqui no, no, no comentário, tá bom? Deixa o teu comentário. O que, que você acha? Falando que tá pronto pra, pra levar títulos? É, meu irmão, tá bem confiante. Mas é isso. Antes, eu quero que você se inscreva no canal. deixe o like. Seu like é muito importante no canal. Ajuda a gente, tá bom? Deixa o like, tá bom? E compartilha pra galera. É muito importante compartilhar pra galera, tá bom? E ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? Então, sem enrolações... Vamos pro vídeo, vamos pro vídeo. Direto eu já vou chamar o Zinho. É. Aqui conosco também, claro, Fábio Luciano e o Mário Marra, porque hoje serão três horas de Sport Center, Amigo. com todos os detalhes dessa super rodada do Campeonato Brasileiro. Zinho, o Flamengo parou de fazer gol aí no Rio ainda não, hein, Zinho? <risos> Tudo bom, Bruno? Um abraço para você, meu querido Fábio Luciano, Capita, Mário Marra, fã de esporte. Um feliz, um feliz e abençoado Dia dos Pais. Espero que todos tenham tido isso com seus filhos também, né? Ô, Bruno, vou te falar a verdade, hein? O primeiro tempo estava aparecendo aquele jogo da Copa do Brasil. Tava mesmo. Que o Atlético Paranaense veio com aquela... É, estilo de jogo, né? Método de jogo do Filipão, que vale, faz parte, é do jogo, né? baixa a linha, marca muito forte, tenta parar... O Flamengo, né, com a marcação forte ali, meio campo, intermediária, defesa, muitos momentos, faz até uma linha de cinco ali atrás, volta todo mundo, marcação, e estava levando. Não joga, não, não oferece resistência ofensiva, né, não chega na frente, não cria. Hoje foi o Vitor Roque, ficou lá sozinho, lá na frente, o Vitor Bueno chegava de vez em quando. É, mas é perigoso. Na Copa do Brasil, conseguiu. Pelou, hein? É, muita ah, gente trupelou. falou, parou o Flamengo. Eu, também. eu, na minha visão, não tinha parado. Foi ineficiência né, ou incompetência dos atacantes do Flamengo na Copa do Brasil. Criaram sete chances claríssimas e não fizeram gols. É isso aí. Não foi o sistema defensivo espetacular do Filipão que deu certo. E hoje estava assim caminhando para a mesma coisa. Flamengo dominando, dominando, dominando, dominando. Só um time querendo jogar, é. o outro só se defendendo. Volta a dizer, faz parte do jogo, nada contra. Só que tem dia que não dá certo e aí no segundo tempo não deu. Foi uma e avalanche. não deu numa numa numa bola que o time do do Atlético sofre no ano, que é a bola parada. É, exato. E aí, no aí, segundo tempo... Aí, o Fabrício tempo, Bruno garantiu vaga para quarta-feira que vem. O Flamengo não perdeu os gols no segundo tempo e fez 5x0. A, a gente já tá vendo aí, Fábio Luciano, os gols. Do São... Esse assunto aí, vamos ver o que o Zinho tem a, a falar vamos sobre bora. o Pedro Pereira. Boa. Tem três horas, dá parte de gente debater. De tranquilo, Zinho. Difícil. Pode pedir uma pizza aí, você divide com a gente também. Mas vamos lá, Zinho. 5x0. É o Flamengo que pode parar o Palmeiras. O Flamengo agora é o vice-líder. Claro, o Fluminense vai jogar contra o Internacional daqui a pouco. Mas, neste momento, nos critérios de desempenho... O Flamengo é quem está mais próximo do Palmeiras, apesar dos nove pontos de desvantagem, nazinho né, Sim, mas assim, a gente olha pelo desempenho. Pelo desempenho, que é do time alternativo, é, a fala do Dorival não é, é essa. Ele fala que são dois times titulares. Eu acho que ele está com a postura certa, motivando todo mundo. Agora... A pontuação, o Palmeiras tem uma vantagem boa, uma gordura boa e o Palmeiras vai se livrando ou nos confrontos diretos, dentro de um campeonato de pontos corridos, que foi contra o Corinthians, o vice colocado. Vence fora de casa. Tem um joguinho mais ou menos no próximo final de semana, né? Que vai ser um tiratema bom <risos> pra gente ver como é que vai ficar isso. É o Flamengo manter esse desempenho, e no confronto, que vai ser no próximo domingo, né? Contra o Palmeiras, tentar tirar um pouco dessa vantagem. Mas a verdade é que se o Palmeiras manter esse, esse desempenho de pontuação, não é nem se joga melhor ou não, mas vence, ganha os jogos, aí é Flamengo. Aí depois é um outro time que briga também por essa ponta, que é o Fluminense. Passou por um que é o Corinthians. Se passa bem pelo Flamengo e Fluminense... Fica difícil parar o Palmeiras. Agora tá ficando legal o campeonato, porque volta aquela coisa, né? Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, Flamengo, que também vão brigar aí, né? Por vaga em final de Libertadores. É, é domingo que vem o jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, Mário Mar. Nos últimos 10 jogos, só que ele empate com o Atlético Paranaense, né? Isso eu tô falando de qualquer competição, né? Somando todas as competições. No mais, nove vitórias do Flamengo. Olha! E esse time no Campeonato Brasileiro pegou, pegou uma reta, né? É, com um time titular sendo poupado. Mas, Bruno, para para pensar na escalação que o Dorival colocou em campo hoje. Sim. Ali, assim, não era titular do Flamengo, mas seria titular. Quase todo mundo seria titular em muitos times do Brasil. Ah, sim. Então, assim, o Flamengo tem elenco muito bom. Sofre, sofreu não, né? Teve dificuldade no primeiro tempo e no segundo tempo. E aí, acho que agora quem está com alguma dor de cabeça é o Filipão. E é a defesa no primeiro pau de escanteio. São três gols ali iguais, né? Sim. Até a gente vendo, assim, os melhores momentos ou os gols da partida, ou segundo pro, o primeiro pro segundo gol, você não sabe se é replay sim. ou se já é outro gol, não. né? sim, concordo com você. E, é, e, e como são três horas e como a gente tem um zagueiro aqui com a gente, o Fábio Luciano, <risos> sério, a gente vai ter que falar sobre isso. Será que isso não dá dúvida? Tipo, primeiro escanteio na quarta-feira, Flamengo vai bater no primeiro pau, sim. claro. Eu sei que eram outros jogadores e tal, mas, eu, mas o Atlético Paranaense mostrou ali um cochilo bravo, né? O escanteio mortal. Aliás, vamos ver uma tela sobre isso, Fábio, porque já que o, Fa... o Marra te convocou, a <risos> gente tá vendo aí os gols do Flamengo em jogadas aí de escanteio, esse já é o do Lázaro, certo? Já é o quarto gol ali do Flamengo, antes dois gols é, do Fabrício Bruno. E a gente tem uma tela que mostra exatamente gols em escanteios em uma mesma partida nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, até uma outra disputa entre Palmeiras e Flamengo, porque o, Flam o Palmeiras faz muitos gols assim, né, Fábio? Mas hoje o Flamengo levou a melhor aí contra o Atlético Paranaense usando essa jogada. Ah, o Flamengo hoje mostrou ser uma arma poderosa, né, Bruno, essa bola parada. Pela qualidade que o Marinho tem de bater na bola e o Marinho já induz a esse tipo de jogada, né? A maneira como o Marinho pega na bola, muitas vezes ela vai cair ali próximo do primeiro pau, um pouco antes da marca do pênalti. Então é a, é a, é a forma como ele bate. Aí já é um outro batedor, né? Uhum. Que já bate com, com, de uma outra forma, bate com o pé direito e a bola saindo um pouco mais de go, do goleiro pro, pro gol do Pedro. E o Atlético Paranaense tem dificuldades com relação a essa marcação, né? Não só hoje, mas sofre gols de bola parada. Então o Flamengo soube usar muito bem, conseguiu um resultado expressivo, um resultado que dá muita confiança. Apesar de serem times diferentes, né? o Flamengo jogou com um time alternativo, o Atlético Paranaense também. Então são outras equipes que serão escaladas na quarta-feira, mas é um resultado que motiva demais. Olha só, nas últimas 10 temporadas, olha só o que o nosso data ESPN foi buscar a marra. Quatro gols, então, em uma mesma partida, em jogadas de escanteio agora. É um novo recorde, então, nessas últimas dez temporadas. Quatro gols nessa vitória do Flamengo por 5x0. É, e muito bem explorado, né? Sim. Vai ter sempre alguém que vai falar, ah, mas gol de bola parada. Cara, gol de bola parada vale do mesmo jeito. Sim, isso é mérito. É mérito e encontrar bobeira também da, da defesa adversária, né? Mas o Fabrício Bruno sobe, sobe muito bem nos dois primeiros. O Lázaro vai muito bem. E foi muito legal, porque o último gol, o gol do Pedro, foi completamente diferente, diferente dos outros. sim. Que mostra que não é de uma nota só, não, né? o time tem treinado situações diferentes. O e tem facilidade para isso, né? Os gols que o Pedro faz é... próximo da área sempre são no segundo pau, né? Então ele busca a inteligência do atleta, do atacante, né? Então ele busca esse segundo pau, ele busca o posicionamento atrás do, do lateral, por exemplo, que teoricamente é o mais cara baixo. mais baixo da equipe. Então, é isso que a gente disse. Os, o, os dois gols do Fabrício Bruno e do Lázaro são é uma bola um pouco mais fechada, mais seca e antecipação. né? Então, é muito difícil a bola do, do primeiro pau, né? É, é difícil, muito difícil. Difícil para os zagueiros também. Ainda mais se você não tira a velocidade de quem está indo para a bola. Né? Então, você percebe que o Fabrício Bruno, ele faz um movimento sozinho, né? então ele tem força e tem a impulsão ali, o arranque, para antecipar a jogada e o gol do Pedro é uma outra forma. né? uma bola um pouco mais alçada. Viaja né? mais. Viaja mais. E aí o Pedro usa muito bem esse posicionamento e aí está Fazer o, o... Tá aí galera, esse é o vídeo do canal Cara, que atropelo Não só atropelo Mas humilhação E passaram isso, ó FAPO Passaram FAPO no Atlético Paranaense, hein Que coisa, cara Esse time tá jogando bola demais Tu é doido, eu tô Tô sem palavras aqui, cara Falta o que para elogiar esse time? Falta o quê, cara? Falta o quê? Falta nada! Falta nada para elogiar! Falta nada! Falta o quê? Falta nada! Meu irmão! Elogiado! E olha! Esse Fabrício Bruno é um monstro, hein? É um monstro! Joga a bola, hein? Joga a bola! O cara tava... Les... Tava... Vindo de contusões aí, né? jogador, Né? Que se recuperou das contusões Mas, cara, ele fez dois gols Né? E seu pai Em ao seu pai Em não, né? É, fez o gol pro seu pai Pro seu filho Meu amigo, fez o gol pra Pra, pra ele mesmo, né? Pra ele né? mesmo, um o gol é dele O um gol é do pai dele, o um gol é do filho dele E é isso, né? É um, é um negócio, sabe, que eu vou te falar O Flamengo tá muito bem Agora é focar, né? Quarta-feira Flamengo tem o Atlético Paranaense aí Lá na Arena da Baixada a partir das oito e meia da noite, né? Jogão, né? Jogo difícil, eles estão forte em casa, né? Não são fortes em qualquer lugar, né? Mas é isso. O Flamengo, com esse resultado, vai abrindo, né? Vai indo para a segunda posição, 39 pontos. Daqui a pouco, Internacional Fluminense jogo pelo Campeonato Brasileiro, lá no Rio Grande do Sul. E vamos torcer para o Fluminense perder ou oh, empate. O empate já tá bom, né, Dênis? Já tá bom, meu amigo, já tá bom. Ou uma derrota ou um empate, já tá bom. Vitória não. Vitória que deixa o time lá na vice liderança. E é isso. Quero que vocês se inscrevam no canal, deixe o like, ative a notificação para você perder nada, tá bom? Compartilha pra galera, é muito importante compartilhar pra galera, tá bom? Comente aqui o que é que você acha do jogo, comente, tá bom? Então, ajude nosso canal, tá bom? Então é isso. Valeu. Fui.